Olá gente, boa noite a todos. Estamos de volta para mais uma live, ainda conversando sobre esse assunto tão importante, que é o nosso maior valor depois de Deus, que é a família. E hoje eu tenho a alegria de ter uma convidada, que vai participar aqui do meu ladinho, minha esposa Kelly. Estamos casados é, há quase 25 anos, tá? com menos de três meses para que a gente complete esse tempo de, de, de casados, e tem sido... É uma jornada fantástica viver não só a vida cristã, mas o ministério ao seu lado, meu amor. E hoje a gente quer falar um pouquinho sobre algumas questões né, ligadas ao casamento e também responder algumas perguntas. É, vamos ter uma interação um pouquinho diferente hoje, já abrimos algumas perguntas para que pudessem ser feitas via Instagram também, para que a gente já pudesse selecionar. Já vou adiantar aqui que muitas das perguntas que foram feitas envolvendo o assunto dos filhos nós vamos intencionalmente deixar para depois, né? Aliás, vou começar antes até da nossa conversa respondendo aqui uma pergunta a respeito sobre isso, é, a respeito disso. A Raquel, né? Mandou uma pergunta sobre o nosso livro de criação de filhos. Está no finzinho. É, estamos praticamente assim já no, no último capítulo, em todas aquelas considerações e análise final. Depois entra todo o processo de, de, de revisão. Então, ainda não há data, mas está muito perto, aliás, nunca teve tão perto. Verdade, estamos né? quase lá. Então, tão logo a gente entre nessa reta de lançamento do livro, nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos com o propósito da família. Né? Vamos lançar, simultâneo ao livro, um curso é, sobre criação de filhos. É um assunto assim, que queima no nosso coração. A gente nunca quis falar muito disso antes dos nossos filhos já estarem adultos, crescidos... E a gente tem aquela sensação assim, de missão cumprida, trabalho bem feito, e hoje a gente pode falar de algo que não é mera teoria. mesma coisa em relação ao assunto do casamento. Né? Eu comecei a pregar, ensinar mais sobre casamento há 10 anos atrás, quando a gente já tinha 15 anos de casar. Porque é, fazia isso dentro do contexto da igreja local, dos discípulos, mas não muito fora é, desse contexto dos que estavam mais próximos, porque acreditava que a gente precisa ter o um mínimo de bagagem, de experiência, que autentique que aquilo que você está falando não é só uma teoria, mas algo que foi testado, foi colocado em prática, funcionou, deu resultado. E agora, quase um quarto de século, né? quase 25 anos, a gente já sente mais. Quarto de século de uma sensação de que a <risos> gente. Está trazer tá... peso, né, gente? Está bem, bem rodado. rodado. É isso aí. Bom. É, amor, ontem a gente fez uma, uma live com os nossos amigos Ricardo e, e Maíla, do, do Ministério Família de Sucesso, pelo Instagram, e é, alguns assuntos que a gente mexeu ontem, eu não queria repetir o que mexemos ontem com eles, mas eu fiquei com muita vontade que a gente pudesse é, é, tocar no assunto aqui. É, uma delas diz respeito a essa visão com que se entra no, no casamento. Né? Tem muita gente que olha para o casamento como uma forma de alcançar o seu sonho, a sua realização. Eu não diria que isso sozinho está errado. Mas se não tivermos o devido cuidado, a perspectiva ela pode ficar completamente egoísta. Né? Tanto que a gente costuma dizer para os jovens, se você quer ser feliz, não case. Eles olham para a gente meio torto, uhum. né? mas a gente diz que a proposta bíblica é que a gente deveria casar para fazer alguém feliz. Deuteronômio 24,5 diz isso. O homem recém-casado, durante um ano, não sairia a guerra, a Bíblia diz, para promover a felicidade a mulher que tomou por esposa. Isso não significa que no casamento só o homem que tenha que se doar à mulher para fazê-la feliz. Né? Nós percebemos desde a criação, né, Deus, reconhecendo o estado de solidão do homem, decidiu lhe fazer uma companheira. Então, um vive em função do outro. E essa... Essa mentalidade é algo que não é apenas para o casamento. Na verdade, é vida cristã. Né? Ela deveria funcionar em qualquer relacionamento, porque é o que a Bíblia nos ensina, né? colocar o outro à nossa frente. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso, porque as pessoas ficam, às vezes, esperando algumas receitas milagrosas, ou que, que se ore e jejue para mudar as coisas, sem que... É, é, o entendimento de princípios básicos sejam praticados. Eu acho que você tem mais autoridade até do que eu para falar sobre isso. Né? O que, que é essa mentalidade doadora e não parasita? Você pode compartilhar um pouquinho sobre isso? Posso sim. É, na verdade, essa visão correta né, do que é você entrar num casamento, ela precisa assim, de bastante investimento. A gente precisa ensinar os nossos filhos sobre isso. Nós precisamos, enquanto casados, também ler sobre isso, aprender porque o casamento não é um lugar de satisfação somente, né? É um lugar, assim, onde há essa cumplicidade, essa troca, mas é um lugar, é um projeto de Deus que você entra realmente, você tem que entrar com maturidade, com consciência, A aliança é algo muito sério, né? E nós entendemos os princípios cristãos para todos os relacionamentos, não só o casamento, né? Mas principalmente o casamento, que é o início da família, e depois vem os filhos, onde você precisa ter esse olhar. Uma vez eu li um livro que chama, se chama Duas Pulgas e Nenhum Cachorro. E eu me lembro que é da Universidade da Família, e me chamou muita atenção a capa, porque eu amo ilustração. E a capa tinha um cachorro bem grandão, com duas fuguinhas pulando, e eu achei tão interessante, falei, o que, que esse livro tem a dizer sobre família? E eu fui muito abençoada com a leitura, eu acabei adquirindo pela capa, eu achei interessante, mas eu fui abençoada, porque ele até usava uma expressão, o autor, de pulgadade, como uma, uma expressão inventada, né falando que essa pulgadade é essa esse senso do ser humano de querer sempre extrair, como uma pulga extrai né, dali do cachorro tudo aquilo que ela precisa e não dá nada em troca. né Assim também, é muito, às vezes, os seres, os seres humanos nos seus relacionamentos, né que eles tiram tudo o que precisa para ser feliz, mas às vezes não tem essa mentalidade de que é um lugar de você também doar. né Então, eu me lembro que o que me chamou a atenção é que ele dizia que quando, muitas vezes, as pessoas se casam, elas se casam com essa consciência, com essa achando que ele está casando ali com alguém que vai suprir tudo, mas depois, mais tarde, descobre que, na verdade, no casamento são duas pulgas e nenhum cachorro. Ou seja, dois seres cheios de desejo, cheios de necessidade, mas sem ter como oferecer propriamente aquilo que o outro tem necessidade. Então, a dica dele, doutor, é que a gente possa buscar em Deus... Tudo aquilo que a gente precisa para a gente ser satisfeito, né? E eu lembro que quando ainda nem tinha os meus filhos, eu investi em alguns materiais para criança que a gente foi fazendo a nossa bibliotequinha para as crianças, assim. E eu lembro que tinha um livrinho chamado Luva Lulu, a Luva Lulu, né? Que dizia que a Luva ela procurava qualquer coisa que pudesse preenchê-la, então ela, a historinha ela ia em várias patinhas e tentava encaixar mas somente uma mão humana poderia preencher bem, bem perfeitamente né? cada cada espaço daquela luvazinha lembra, e, a, a é, e a moral da história era que o coração humano da mesma forma só pode ser preenchido por Deus então qualquer busca da gente do ser humano tipo, ser preenchido em qualquer sabe na outra pessoa qualquer tipo de realização profissão tal, vai ser um fracasso, né? Porque o nosso coração tem o formato de Deus e a gente precisa entender isso, porque senão a gente vai ter um relacionamento frustrado. Você vai buscar satisfação, reconhecimento, alegria, preenchimento, paz numa pessoa e nenhuma pessoa está apta para isso. Somente Deus pode satisfazer o nosso coração. né? Então, a gente precisa ter, sim, essa mentalidade doadora, mas a gente nunca vai conseguir desempenhar esse papel, essa função bem, se a gente não conhecer a fonte. Né? Porque eu não posso dar aquilo que eu não tenho, eu não posso dar amor, eu não posso apresentar mansidão, ou bondade, ou benignidade, porque eu não tenho isso de mim mesma, mas se eu sei a fonte, isso tudo é o fruto do Espírito Santo que eu acabei de mencionar, e se eu tenho um relacionamento com ele, se eu tenho acesso a essa fonte, eu vou poder transbordar essas coisas na vida daqueles que estão perto de mim, do meu esposo, dos meus filhos... E de quem comigo, né? Então é isso que a gente precisa entender enquanto cristão, né? E é. ter essa mentalidade de doar a e não ficar cobrando. mentalidade humana carnal, ela é parasita. Ela quer entrar para sugar tudo que puder. A mentalidade divina, ela é doadora. né O próprio Paulo cita uma declaração do Senhor Jesus, de se os tá nos evangelhos, provavelmente ele ouviu da boca do Senhor em uma das muitas vezes em que o Senhor apareceu a ele, que mais bem-aventurada, pois, é dar do que receber. Então, acredito que às vezes as pessoas entendem errado o que está lá a respeito de Adão. Quando Deus criou Adão, Adão era completo em Deus, não tinha pecado, a conexão com Deus estava perfeita, o mundo à sua volta, maravilhoso, sem os danos do pecado. Mas a Bíblia diz que Deus viu que o homem estava só. Normalmente, a gente interpreta isso como se tivesse triste. né? E não há uma menção específica sobre isso. né? E quando Deus coloca alguém ao lado de, de, de Adão... Eu, particularmente, se a gente leva em conta essa mentalidade divina, por exemplo, Deus já era completo antes da nossa existência. Quando ele nos criou, ele não fez isso com o propósito de tirar algo de nós, mas de nos doar aquilo que estava nele. Acredito que a criação de uma companhia para Adão tinha muito mais essa mentalidade, que Adão seria completo não apenas com companhia para interagir, mas com alguém sobre quem ele pudesse derramar o que ele recebeu de Deus, do que com essa imagem que nós temos de que no outro está a solução para tudo. Né? Então, eu, eu quero fortalecer esse, esse assunto, nós precisamos ser pessoas completas, que quando se unem com outras, transbordam as suas realizações, e não gente frustrada, né, que espere que de alguma forma aquilo seja apenas suprido pela outra pessoa. Se a gente tiver essa mentalidade, eu acredito que antes de mais nada já é o, o, o ponto de partida. Agora, uma coisa que, assim, que queima o meu coração é que às vezes a gente perde muito tempo, sabe? Buscando subsídios, e conhecimento, entendimento em lugares que não vão dar uma resposta. É importante ler materiais bons, é muito importante ouvir pessoas que passaram, mas a gente tem trocado às vezes a presença de Deus, essa busca pelo Senhor, que na verdade é a fonte do sucesso para todos os relacionamentos, para todas as áreas da nossa vida. Eu tenho ouvido muitos cristãos falando, ah, mas não é fácil. Ah, mas é cansativo. É possível? Como? E eu vejo que, às vezes, a gente, na nossa vida, é fácil, gente. É, é fácil se você está fazendo do jeito certo. Tem hora que eu trompo com as minhas humanidades e eu, eu me percebo, às vezes, mais irritada do que o normal. Eu percebo, às vezes, com o meu senso de justiça aflorado. Mas eu identifico, quando eu estou dessa forma, que está na hora de eu dar uma pausinha e ter meu tempo com Deus de qualidade. Porque, eu, sabe, quando a gente não está conectado com a fonte, né? às vezes a gente vai sentindo a nossa, realmente a nossa humanidade ali aflorando, a carnalidade, e você não tem como, né, dar subsídio para isso. Então, assim, mais do que a gente tem que focar naquilo que realmente é a base, é a essência, não negociar isso, né, porque eu tenho isso, tanta gente tendo tanta dificuldade, e eu falo com muito amor e querendo realmente ajudar você que tá aí do outro lado. Talvez você tá vivendo um momento muito gostoso, né, e, e família conseguindo estar tá conectado, mas se você tá num momento de, de batalha e de luta, sabe invista naquilo que com certeza vai te trazer uma resposta, que é o seu relacionamento intenso, consistente com Deus. Isso vai ser realmente a fonte para você poder ter vitória em todas as áreas da sua vida, também nos seus relacionamentos. Verdade, Deus precisa ser visto não apenas como aquele que criou a instituição do casamento, mas como aquele que dá manutenção a ela. Eu, eu brinco que desde o primeiro casal lá, Adão e Eva, no, no jardim, eu brinco que Deus não respeitou nem a lua de mel dos dois. Todo santo dia estava lá, né, visitando os dois no jardim. O que é que Deus está comunicando com isso? Que ele queria ser parte né, do, do, da relação do homem e da mulher. Repito, não porque ele tem carência alguma. O apóstolo Paulo, quando está pregando em Atenas, lá em Atos 17 ele diz que Deus não precisa ser servido por mãos humanas como se precisasse de coisa alguma. Então, a razão pela qual ele veio querer participar da vida desse primeiro casal... Não era para tirar algo, era justamente para acrescentar. Agora muita gente está tentando ser feliz sem a essência da felicidade, que é a própria relação com Deus, né? Então, é, se a gente se a gente não focar naquilo que é primário, né? Eu acredito que todo o esforço de tentar viver a felicidade ou vai ser incompleto ou vai ser passageiro, né? Nós precisamos fortalecer o relacionamento com Deus. A filha fala que o cordão de três dobras não se quebra facilmente. Né? Então tem muita aliança, muito, aliás, muito casamento ali que está um pouquinho fragilizado porque está só realmente dois ali segurando né? e você, nós precisamos dessa terceira dobra que é a presença de Deus nos nossos lares, nos nossos relacionamentos que isso vai fazer toda a diferença na vida do casal é o que nós cremos, né amor é o como... é a verdade. gente tem vivido a nossa história essa terceira dobra não pode estar ausente porque a gente realmente sente a benção de a gente poder viver a nossa história a nossa jornada com a presença de Deus né? todo o tempo a gente recorrendo a ele, a palavra dele isso é o que tem, é o segredo do nosso sucesso, realmente, como casal, e a gente quer estar compartilhando esse segredo com você. Então, aí fortaleça o seu relacionamento com Deus, cada uma das partes. E quanto mais a gente busca Deus individualmente, mais a gente vai ficando próximo um do outro também. Isso é algo é, muito especial. Eu speciado. lembro no, no primeiro curso de casais que a gente fez, recém-casados, né, se apresentar a imagem de um triângulo marido e mulher na base, e eles movimentavam aqueles dois juntos e dizia olha, quanto mais eles se aproximam de Deus, que estava no topo do triângulo, mais próximo né, um vai ficar do outro. Então, o apóstolo Paulo diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. e diz, seja na abundância, seja na escassez, né, da onde vinha esse contentamento? Ele diz em Filipenses 4.13, na sequência, tudo posso, naquele que me fortalece. Em outras palavras, tá dizendo, o relacionamento com Deus está tão bom que não importa as circunstâncias, elas não mudam a minha realização, porque a realização não é definida pelas circunstâncias. Então, a gente olha na Bíblia e vê crentes que eram perseguidos, que eram presos por causa do Evangelho, que não tinham um monte de mimo que muitas vezes a gente faz questão de ter, mas eram mais felizes do que a maioria que está correndo atrás dessas coisas. Por quê? Porque eles colocaram o essencial em primeiro lugar. Então, gente, é, em vez de tentar imaginar o casamento como essa fantasia dos livros de romance desde, né, de, de, de muitos séculos atrás ou do que Hollywood fantasiou é, vamos entender a essência tudo começa em Deus então se nós nos enchemos de Deus, nos realizamos nele e passamos a ter a mentalidade dele para transbordar na vida do outro as coisas realmente começam a, a, a fazer diferença a gente fala muito sobre isso a, a Casais, que a Kelly chamou do cordão de, de três dobras né, porque se Deus não estiver presente, não dá. Agora, Deus tem que estar presente de diversas formas. Uhum. Né? Eu acredito que a primeira delas é no compromisso. É, o casamento não é só aliança entre o homem e a mulher. Malaquias 2,14 nos mostra Deus chamando o relacionamento do marido e mulher de uma aliança da qual ele foi testemunha. Mas a Bíblia também mostra que o casamento é uma aliança de ambos com Deus. Os 10 mandamentos no Antigo Testamento, que eram chamados de as palavras de aliança, tinha um mandamento específico sobre não adulterar, era parte do compromisso com Deus. Então, se a gente tiver esse compromisso, não só um com o outro, mas em primeiro lugar, de cada um para com Deus. Eu lembro, em conversas nossas, antes do casamento, né aquele olhando para mim um dia, um dia dizendo assim, eu acredito mais no seu compromisso com Deus do que no compromisso que você está afirmando comigo. né E naquela hora eu falei, olha, na verdade... Né? Eu não posso separar o meu compromisso com você do compromisso com Deus. A gente estava falando justamente sobre essa conexão e o compromisso com Deus em primeiro. Eu falei para ela, o meu compromisso com você tem que ser uma extensão do meu compromisso com ele. Se eu não tiver compromisso com você, eu não vou ter com ele. Né? E nós solidificamos a nossa relação com essa ideia de uma dupla aliança. A segunda é, é, coisa que a gente tem entendido é que não existe... Casais perfeitos, porque não existem pessoas perfeitas. Uhum. Né? Mas algo que a gente pode e deve trazer para dentro do casamento é esse aspecto de viver intervenções de Deus. Então já tivemos momentos de resolver conflitos, né? porque o Espírito Santo trouxe um insight no coração de um de outro. Olha, é, é, volte atrás nisso, se quebrante nessa área, entenda esse, esse outro aspecto. Mas as intervenções não foram só essa sabedoria prática, para a solução de conflito, a gente viveu milagres nas mais diversas áreas, cura, provisão, né? em momentos assim, onde a dificuldade não era entre nós, mas era uma dificuldade que nós enfrentávamos juntos, o socorro do alto. Então, Deus quer ser parte do casamento, não só no compromisso, mas como fonte de intervenção. Mas em terceiro e último lugar, eu destacaria essa, essa ideia de que Deus quer ser também o nosso modelo e referência. Você imagina se cada um se esforça para ser parecido com Jesus? Meu pai repetiu uma frase que eu gosto: ele dizia, quando duas coisas se tornam semelhantes uma terceira, forçosamente elas se tornam iguais entre si, porque é o mesmo padrão para os dois. Né? Então, assim, a turma fala muito das diferenças entre homem e mulher, e é verdade. Né? Não apenas são duas criaturas muito diferentes, mas, além disso, some-se a isso a criação de cada um que vem em contexto diferente e os temperamentos, né? Uma vez que a maioria dos casais é, é, vivem naquele ditado, os opostos se atraem, né? Porque normalmente a gente enxerga no outro aquelas virtudes que a gente não tem e só para para pensar que vai descobrir depois de casar também os defeitos que a gente não tem, né? Nesse ambiente de diferença, se Deus é o um modelo e referência, a gente crescendo diante de Deus pode vivenciar né, esse terceiro aspecto da participação dele como modelo e referência. Então, gente, não há é, é, uma fórmula mágica, existe princípio, e o principal é que Deus seja parte do nosso casamento. É, eu acabei não falando disso no, no início, mas nós iniciamos essa série de lives sobre o propósito da família é, por conta né, de estarmos celebrando é, a reedição do livro o Propósito da Família, que na sua primeira edição alcançou a marca de 100 mil é, exemplares. Né? e nós fizemos um lançamento estamos divulgando um produto exclusivo só aqui no Orvalho.com que é a versão desse livro com capa dura né? temos também, é, junto com o livro que foi cada um deles dessa edição de, de capa dura que é uma edição limitada é, eu, eu, eu gastei Gastei, não, investi muito bem o tempo fazendo a dedicatória para honrar cada uma dessas pessoas que está fazendo a aquisição dessa edição comemorativa e também gravei um curso sobre o propósito da família com 12 lições que nós estamos enviando junto para aqueles que estão adquirindo o livro aqui no site. Ele já vai dentro do livro, quando você abrir, vai ter lá o cupom voucher que te dá toda a informação qual é o lugar onde você entra, que é o nosso site escola.avali.com qual voucher que você insere vai estar nas suas mãos para que você possa acessar o curso também de forma gratuita. É, durante a live vai aparecendo de vez em quando aí esse banner, que tanto tem é, o link para você ter acesso à nossa loja, como também tem o QR Code, onde você pode mirar aí o celular, né, se não estiver assistindo nele, obviamente, e ser redirecionado para o link. Mesmo aqueles que já têm o livro. Eu tenho me dirigido não só a quem não tem, mas até mesmo aqueles que já têm o livro. Né? Muita gente tanto testemunha, pastor, fui tão abençoado, eu tenho dito, se você sabe que a ferramenta é boa, e é uma das mensagens mais importantes que Deus nos deu, então eu quero te encorajar né, a repartir isso para outros, a divulgar, a presentear, eu acredito que vai abençoar muita gente. Lembrando que a gente sempre fala aqui, né, que como eu não tenho ganho pessoal com a venda dos meus livros, a gente consegue reinvestir isso, nos próprios projetos de ensino do ovário.com Então, quero fazer aqui o apelo, o encorajamento ao seu coração, você que não comprou o livro ainda, né? Quero te encorajar a adquirir, tenho certeza que você vai ser abençoado e muito. As pessoas, às vezes, falam, puxa, pastor, família é importante, ora pela minha. E, às vezes, eu pergunto, quanto tempo você gasta tentando entender família? tentando entender os valores de Deus para a família, né? como viver a família, porque é numa hora como essa que a gente vai descobrir se você está dando importância ou não. Alguns só dão importância depois que viram as coisas desmoronar. Né? Acredito que nós precisamos entender esses princípios. Eu percebo o volume de perguntas, né? como é, é, eles mostram para a gente que as pessoas, às vezes, não, não entenderam o básico sobre o casamento, sobre o matrimônio, sobre o relacionamento. Então, a ideia não é vender um pequeno conselho, né, que pode ajudar apenas uma área, a ideia do livro é que a gente possa cobrir todos os assuntos eu diria que é algo mais ou menos assim, imagine um barril, né, alguém do pastor, estou precisando construir um barril para armazenar uma boa quantidade de água né, e aquelas madeiras que são pregadas na, na verticais ele tem apenas algumas, né, não importa se ele tem algumas madeiras, se ele aumenta, mas se não tiver todas, a água vai vazar. Então, a gente precisa entender casamento e família como um todo, pacote como um todo. E tanto é, o livro como o curso te ajuda a entender essas verdades. Tem algo que você queira compartilhar ou podemos responder algumas perguntas? Bora para as perguntas, vamos lá. Então, vamos lá. Essa é, eu quero que você possa ajudar aí na resposta, porque é dirigida para você. O Carlos pergunta como aquele lida com a questão das agendas, no caso deve ser as minhas agendas, né? visto que nem sempre a família pode estar junto. Quando nós namorávamos, né? a gente já conversava sobre o ministério que o Luciano já entendia em Deus na época, ele era um jovenzinho, tinha 21 anos quando a gente começou a namorar, eu acho, 20, 21. Isso, 21. E a gente já falava das coisas que entendia e quando eu lembro quando ele fez a proposta para a gente namorar, ele falou, eu não posso prometer para você... Uma vida normal, porque aonde você me mandar eu vou e a minha vida eu creio que vai, vai ter muitas viagens. Em tudo Então, eu não fui pega de surpresa. Quando eu disse sim ao namoro, ao noivado, ao casamento, eu estava dizendo assim, é um projeto, há é um estilo de vida. Então, a forma como eu me portei... Aliás, eu queria só contar isso. Quando eu perguntei para você, você gosta de viajar? Porque eu falei se não gostar, eu não sou a pessoa certa para você, porque as viagens vão ser parte do resto da minha vida. Qual foi a sua resposta? Eu achei o máximo. Eu falei que eu já tinha nascido com uma mochilinha nas costas, né? Porque eu sempre sonhei viajar muito e conhecer todos os lugares que eu pudesse conhecer. E até hoje eu curto muito, assim, sabe? Quer seja aqui no Brasil, uma cidade nova, um estado novo, qualquer, qualquer oportunidade que eu tenho de conhecer uma nação, eu não desperdiço, eu curto muito, a minha primeira nação que eu visitei, a primeira vez no exterior, foi no Paraguai, quando a gente foi. Ali por Foz, eu lembro que quando a gente chegou na ponte de Taipu, foi a primeira vez que eu pisei fora da linha e dei na ponte tinha uma linha, então eu fiquei pulando, falei, uma vez uma vez exterior, duas vezes e voltava, eu pulei umas 16 vezes, fui de cara já 16 vezes e voltei do Paraguai, e de volta. celebrando, eu falei que acho que aquilo foi um ato profético, porque assim, eu já mostrei a alegria já na primeira pisada ali, <risos> e eu sempre curti muito mesmo, mas uma boa parte da agenda nesses anos, realmente não pude acompanhar, porque nós nos casamos, três anos depois já tínhamos o nosso primeiro bebê, depois mais três a segunda. É, aliás, isso é o que a gente conta num pouquinho mais de detalhes do livro de criação de filhos está por vir, né? como a gente teve que, em momentos diferentes, gerenciar isso, mas termina. Mas... Só aproveitar para anunciar. E aí, quando chegou essa fase das crianças, então a gente foi adequando de uma forma que a gente sentia que né, os filhos estavam sendo preservados, a rotina deles era importante. Sempre quando dava certo, nós íamos todos juntos, era sempre uma festa, uma alegria. E quando a gente ficava em casa, também era uma festa, uma alegria. Porque a gente celebrava todos os feitos de Deus né, através da vida do Luciano. Então ele contava, ele ligava para a gente, falava como tinha sido os cultos. E nós éramos aí, aliás, tipo de intercessão, é, né? Aliás, Desde pequenininhas, crianças oravam junto Numa época que a gente não tinha internet no celular, e isso não era tão fácil. É, Deus sabe o investimento que eu fiz, gastando ligações no celular, ou chamadas a cobrar para casa. Nossas contas telefônicas eram altas, né, como uma forma assim de nunca ficar desconectado da família. Apesar que normalmente eram três dias por semana, indo e voltando, né? se eu Iria para até quatro horas de, de, de, de viagem, de distância de carro, eu voltava a dormir em casa, né? Porque meus filhos não importava a hora que eu tinha chegado, era me verem na manhã do dia seguinte, a gente teve que gerenciar isso. uma coisa assim, né? Que a gente é inteligente também, né? Eu falava, poxa, se eu apoiar, eu vou ter parte nesse galardão, né? Como suporte, assim, a equipe de apoio. Então, sempre a gente, a gente sempre a gente celebrava assim, eu falava lá na eternidade, vou ter parte em tudo aquilo que ele conquistava, porque nós somos um só time, uma, um, uma equipe trabalhando para Deus, e eu sabia que para ele estar tá bem pregando, para ele estar tá bem ministrando, ele precisava que a família também estivesse bem, ele nunca nos deixou, né, quando a gente estava com qualquer necessidade, a família sempre foi prioridade, então a gente segurava as pontas, né, e assim que eu, eu sempre entendi no meu coração, eu disse sim para um projeto, quando a gente começou a se relacionar, e eu sempre me alegrei quando pude estar junto, mas também me alegrava ficando e sabendo que estava fazendo um suporte aonde ele podia estar bem, estando fora também. Que se não houvesse esse acordo, eu tentei me certificar de que, que ele entendesse isso antes de começarmos o relacionamento, é, mas se não houvesse acordo, essa alegria, né, essa cumplicidade, pode ter certeza que eu deixaria de viajar até que isso fosse resolvido. Uhum. Né? Nos últimos 18 a 19 anos, é, foi realmente um ritmo de viagem, mais ou menos quinta, sexta, sábado, né? ficando fora praticamente quase toda a semana, nem sempre deixando a família, né? muitas vezes entre idas e vindas, mas isso exigiu de nós bastante. Bom, tem uma pergunta? Você eu eu só ia falar algo, né? porque hoje em dia existe tantas tantos barulhos e movimentos que ferem a palavra de Deus, mas uma, uma das coisas que Deus fala sobre nós, mulheres, é que nós somos chamadas para sermos auxiliadoras, né? Desde lá de Gênesis, a uma, uma auxiliadora idônea. Então, eu sempre me senti muito desempenhando o meu papel, todas, todas as vezes que eu me sentia contribuindo, sabe? Ajudando, sendo esse suporte. Né? E isso não é porque a mulher é menos, nem nada, é porque a Bíblia fala sobre uma auxiliadora idônea, e essa palavra idônea significa apta, capaz, habilitada. né? E nós temos, sim, em nós, né, quando a gente está realmente conectada com a fonte, essa capacidade de ser forte, sabe? de dar sustento até emocional, porque às vezes a gente olha as mulheres são as mulheres que são mais... Como a gente pode dizer? As mulheres que têm TPM, as mulheres que às vezes são as doidas da relação... Mas, ao mesmo tempo, a gente é muito forte para lidar com pressão, com dor, com parto, com tantas coisas que são difíceis da vida, né? E quando a gente se decide realmente a tomar esse lugar de ser suporte, de dar força para o esposo, eu, eu vejo tantas mulheres que eu admiro, porque elas fazem isso tão bem. Né? Eu, eu vejo muitas, muitos homens realmente que estão em lugares, sabe, de destaque, de, de mas... A esposa ao lado faz toda a diferença, e eu posso ver, sabe, não precisa nem explicar muito. Às vezes você bate a fala, essa mulher pode ser um bom suporte para esse homem estar nesse lugar, sabe? Como a família assim, que está funcionando e tudo mais. Então, acho que a gente entender isso também né, nos dá uma. Para mim, me dava uma realização para entender que eu também estava cumprindo o propósito como mulher diante de Deus também. É verdade. Bom. É, muitas vezes, obviamente, viajando junto, a gente podia ministrar junto, mas com essa fase das crianças, enquanto pequenos e que não interferia no estudo, a gente também conseguia levá-las mais. Né? Depois a Kelly precisou é, dar mais atenção a elas para que não fosse de alguma forma afetada, não apenas o estudo, na criação, a gente de rotina, uma série de, de, de coisas. Mãe pedagoga, gente. É, mãe pedagoga, a gente precisou <risos> é. ajustar. Mas eu, eu gostei da pergunta porque é o que, que nem todo mundo pensa. Né? É lógico que não é apenas um tipo de pastor que viaja que tem esse desafio. Hoje a gente tem muitas profissões. Né? Tem lá o jogador de futebol, tem o, o, o, a pessoa que trabalha no, no departamento comercial que depende de vendas, de, de reuniões. Né? E todo mundo tem desafios para não deixar é, que a família seja comprometida. Mas um texto que me chama a atenção, eu queria mencionar aqui, é 1 Coríntios capítulo 9, versículo 5. Né? Paulo tá falando dele e, e, e de Barnabé é, e ele ele faz a seguinte pergunta será que não temos o direito de levar conosco uma mulher crente como esposa como fazem os demais apóstolos os irmãos do senhor e Cefas Cefas é que eu tenho um pedra em Aramaico ou será que somente eu e Barnabé temos de trabalhar para viver né ele começa a se comparar e espera aí gente né? E, e, e a menção que Paulo faz é, não temos o direito de levar conosco, levar conosco, levar para onde? tá falando das viagens, das ministrações, uma mulher crente como esposa, como fazem os apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro. Né? Então, que Pedro já era casado, nós sabemos porque Jesus curou a sua sogra. <risos> né? Mas, normalmente, nós não pensamos no contexto das mulheres acompanhando. Né? mas esse texto nos sugere que se não sempre havia momentos onde elas se deslocavam e, obviamente, havia momentos onde a Bíblia fala deles sozinhos porque não podiam acompanhar. Então, cada família tem que entender a sua própria dinâmica e a gente sempre tentou gerenciar isso. Por exemplo, é, eu sempre soube que a Kelly gostava de ter pelo menos um dia por semana para ser dela, desde que nós nos casamos, né, a gente combinou... Né, que ela teria esse momento, aquele momento de introspecção das atividades dela, e mesmo a chegada dos filhos, né era um desafio com eles bem menores, mas a gente tentava proteger isso. Então, muitas vezes eu tava pregando fora, é, quinta, sexta, sábado, eu dizia que meus filhos, quando chegaram na adolescência, começaram já até ter participar nas células, os grupos pequenos que a gente trabalha, depois cada um é liderado, e olha, vocês não podem ter célula na quarta, tem que ser a partir de quinta, por quê? Eu queria tê-los em casa enquanto eu estava lá e queria que eles tivessem as atividades quando estava fora. Mas eu lembro que eu dizia, sábado é o dia da mamãe. Então, se vocês querem dormir em casa de primo, prima, né, os, os, os amigos da, da, da igreja, vai ser de sexta para sábado. Não faça a mamãe passar o sábado levando e buscando vocês o tempo todo. Então, a gente sempre tentou ajustar um contexto que é da nossa família. Eu conheço famílias que o marido não viaja tanto, a mulher não tem né, aquela necessidade do tempo dela, mas eu acho que esse diálogo é bom. Tem uma outra pergunta aqui, que pega uma carona aqui no assunto, que é a Cássia Serafim perguntando como entender na prática que família vem antes de ministério. Né? Uma, uma coisa que a gente sempre teve como acordo, não só entre a gente, mas com todas as famílias dos nossos pastores, se em algum momento a situação não estiver boa, ou entre o casal, ou dos pais para conselhos, nosso conselho é pare tudo, deixe qualquer atividade ministerial de lado e priorize a família. Né? Agora, mesmo com o ministério funcionando, né? no meu caso, tinha o ministério local e o extra local, a gente precisa se organizar de tal maneira que a família nunca vem em segundo lugar. Agora, é um desafio, sim, mas a gente precisa estar sempre muito ligado nos, nos sinais que a gente vai dando na convivência ali. Uma coisa que, desde sempre, nós ensinamos nossos filhos era, era assim eles expressarem as necessidades, porque eu, eu percebi o comportamento de um mais agressivo, mais manhoso, mesmo pequenininhos, e a gente foi conversando com eles e falando o que, que vocês precisam, porque que você tá... tenta colocar em palavras aquilo que você tá sentindo. Entre nós, a gente sempre também encorajou um ao outro, sabe? Às vezes percebe um olharzinho meio chateado, um olharzinho de reprovação. A gente, fala, vamos conversar, o que, que tá acontecendo? Vamos colocar aqui em palavras, e a gente ensinou isso também para as crianças, depois se tornaram adolescentes, da mesma forma a gente vinha quando percebia um grito, porque os filhos, eles gritam, é interessante, né? assim eles gritam através do comportamento, eles, uhum. eles colocam de alguma forma, às vezes é na escola, quando o comportamento começa a mudar, né, você já pode reconhecer que a atenção está precisando ser dada ali naquela situação, então a família assim é muito importante, a gente precisa estar tá com essa antena ligada, porque é lógico, às vezes, o ministério, ele vai nos sugando, sabe? São tantas necessidades e o fato de a gente ter um coração que ama Deus e querer servi-lo com força, sabe? Com toda a nossa força, a nossa alma. Às vezes a gente fica assim, mas espera aí, o, que, que, eu, deixa, o que, que eu faço antes, né? Mas se a nossa família estiver perecendo, a gente vai perder toda a autoridade né, que a gente tem. Inclusive, nós temos uma história que uma vez a gente, o Sérgio, nós tínhamos um convite para ministrar juntos, Sobre família. Sobre família. E a Kelly tinha uma palavra sobre criação de filhos que Sim. seria dada nesse evento de família. Mas estava chegando o dia de ir para a um, viagem. Um dia um antes. Dia antes e o Israel recebeu uma, uma nota ruim de matemática e ele te, teria que fazer a, a prova de recuperação. recuperação na sequência. E ele estava com muita dificuldade. E eu amo matemática. Eu sabia que eu poderia ajudá-lo, mas se eu estivesse na viagem, ele ia ficar ali à mercê de estudar sozinho. E sem essa assistência, então eu cheguei para o e Falei, amor, eu não eu sinto que eu preciso ficar para ajudar o nosso filho, porque se eu for, eu vou me sentir totalmente sem autoridade para abrir minha boca para falar sobre criação de filhos, sendo que eu estou deixando o nosso filho numa situação de necessidade. Eu fiquei desesperado que ela tava anunciada. Eu falei, amor, eles estão esperando eu ouvir. Ela falou, não, você dá a minha palavra sobre criação de filhos, eles vão ter o mesmo conteúdo. Eu falei, Mas eles querem ouvir vocês, é, você, o que, que eu digo. Eu lembro que a Quênia falou assim: ó antes da minha palavra, você. Fala que eu mandei esse recado. Se eu estivesse lá para falar de criação de filhos, eu perderia minha autoridade para falar sobre isso. E aí o Luciano voltou da viagem e eu achei fofinho, assim, quando ele veio me falar que algumas pessoas tinham relatado que a parte que mais abençoou eles... Teve um no momento no final de testemunhos, né? E algumas pessoas relataram que o que mais tinha abençoado tinha sido o meu recado. E ele falou, você nem foi, você conseguiu alcançar o coração de algumas pessoas com o seu recado. Porque é isso que a gente sempre acreditou. Né? a gente precisa ter esse olhar, então, assim, como né? a gente vai, vai identificar? É tendo realmente esse olhar, e se tem uma necessidade familiar, a gente tem que pôr o pé no freio, né? realmente não deixar aquilo que é urgente, tomar lugar daquilo que é importante. E nós precisamos estar com a família funcionando, com a família saudável, para a gente poder tocar as outras famílias. Então. Bom, o, o Ministério não é o único vilão, isso na vida uhum. de quem o Ministério tem integral, ele também é o trabalho, mas o trabalho em qualquer aspecto, pode é, levar as pessoas a se envolverem de tal forma que a família seja negligenciada. Então, a gente sempre lembra, não existe sucesso, não existe ambição. Aliás, é uma frase de um líder mormon, até por ele ser mormon, a gente não usa demais, mas ficou muito conhecida, ele diz nenhum sucesso na vida compensa o fracasso do lar. Né? E eu concordo, né? nesse assunto eu concordo com esse líder, é, nenhuma outra área deveria ser mais importante em termos da nossa atenção de buscar ser bem-sucedido do que a questão familiar. Às vezes, né, vale a pena até você reduzir o teu padrão, por exemplo. Se você, às vezes, em função de ficar horas trabalhando para manter um padrão mais alto, está perdendo o coração dos seus filhos, o coração do seu cônjuge. Então, esses valores precisam ser continuamente revistos. E né? eu acho que quando a gente trabalha no Ministério ou qualquer outro trabalho, a família precisa constantemente ter esse bate-papo, essa para ver se está conseguindo, né? E, e realmente dar prioridade. É, eu acho que existem assim, muitas formas, a gente está se reconectando, e isso é um exercício... Bom, você importante. abriu um, um espaço para eu inserir aqui outra pergunta. É, a Érica Rodrigues pergunta, com a saída da mulher do lar para o mercado de trabalho, em que o propósito da família foi afetado? Então, antes de mais nada, eu queria dizer que eu não sou contrário a mulher trabalhar fora de casa, né? A gente precisa entender que ao longo do tempo muitas dinâmicas mudaram. Aliás, teve a época que nenhum homem trabalhava fora de casa, ele trabalhava na horta de casa, uhum. né? É, é, então assim, esse esse contexto ele foi mudando ao longo do tempo. O que a gente não pode confundir, esse é um dos assuntos que a gente aborda no livro Propósito da Família, são os deveres, os papéis de cada um dos cônjuges. Então a responsabilidade de provisão, ela está no ombro dos homens. Não significa do, do homem, do marido, do chefe do lar. Não significa que a mulher não possa ajudar. E tem casas que a mulher não só ajuda, né? Pela qualificação, pelo tipo de trabalho, às vezes a maior renda é é da mulher, né? No entanto, quando a gente fala de responsabilidade, não importa o tamanho da renda, se a função é do marido, então a mulher está ajudando a trazer provisão. Em situações como essa, né? E aquele sempre ele trabalhou. Né? O nosso entendimento era, bom, se você me ajuda no que é minha responsabilidade, eu preciso te ajudar no que é a sua, para que áreas do lar e da família não fiquem desguarnecidas. Só fiz um acordo com a Kelly antes de casar, que eu nunca passaria roupa. Né? Falei, isso eu não te ajudo, e até hoje, com 25 anos de casado, acho que eu passei duas calças e umas cinco ou seis camisas. Com né? o tempo, graças a Deus, a gente tem essas roupas que não precisa ficar passando para levar nas viagens mas eu falei para ela, é a única coisa que eu garanto para você, né, que a menos que haja um milagre do céu, eu não vou te ajudar, mas a, a questão não é só um em relação ao outro, né, é quando tem a chegada dos filhos, porque quando a gente pensa no papel da mulher, né, principalmente a mãe, o impacto emocional que essa presença tem em relação aos filhos, eu acho que isso é muito forte. Então, eu queria, Kelly, que você compartilhasse aquela história que virou o assunto do nosso livro sobre criação de filhos, né, sobre... Aquele dilema seu depois que o Israel nasceu, que é o nosso primogênito, né? Que você já estava naquela ansiedade de voltar a trabalhar, né? Aliás, desde a adolescência, você sempre trabalhou, sempre foi muito ativa envolvida. E eu queria que você contasse aquela história, aquele conselhozinho importante que você teve. Eu acho que isso também pode ajudar a manter o equilíbrio. É, antes de entrar na história, né? Eu, às vezes é só o casal, mas eu não sei você, amor, eu tenho visto assim alguns casais que eles não conseguem ter uma reflexão juntos, uhum. e é óbvio que. Não é só né, a saída de qualquer uma das partes que, onde essa saída tipo, é uma ausência tão grande, isso vai, vai ser ruim. Né? Mas eu lembro nesse momento que eu tinha tido Israel, nosso primeiro filho, e, na verdade, o meu coração estava em crise, porque não era, era assim, ficar em casa cuidando de um bebê é muito cansativo, a gente não dorme bem, né? a gente... Fica sem assunto, eu tinha, às vezes, a, alguma, a impressão que eu não conseguia mais conversar com uma pessoa normal, assim, porque eu só sabia falar do horário da mamada, das trocas, do que tinha, como tinha sido aquele dia. O Luciano chegava do trabalho, eu contava tudo para ele, sabe tudo que o bebê tinha feito, ele mamou arrotou, troquei, sabe o que a gente é? Mas eu comecei, os meses foram passando, e eu recebi uma proposta muito legal de trabalho, né, na área de educação, onde eu sempre trabalhei a maior parte do tempo. e... Até então, né? depois ele foi para o Ministério, mas naqueles anos eu tinha trabalhado desde os 15 em escola, então eu, tava, eu lembro que eu estava muito empolgada, porque tinha essa parte do sustento que era uma ajuda boa para né? o nosso orçamento, assim, era um valor que agregava, o professor não ganha tanto, eu acho que essa oportunidade era já de como coordenação pedagógica, uhum, coordenação. então era um pouquinho melhor o salário. Mas eu estava muito em dúvida, porque afinal de contas eu tinha um bebezinho e a gente tinha se planejado para parar de trabalhar, pelo menos esse esse comecinho, para dar atenção. Mas a verdade é que eu estava muito cansada. E a verdade é que eu estava justificando a questão financeira, que era, era fazia essa diferença. A Luciana não tinha sido, na época, um salário tão grande como pastor. E é, ia ser uma, uma ajuda, não é, é? era algo considerável também. Mas a verdade é que meu coração estava em crise assim, com aquela realidade de só ficar dentro de casa, porque trabalhando fora... Mal ou bem, né? você no final de cada mês tem ali o teu salário, que é uma certa bonificação que você recebe ali, que é um retorno. Educar filhos, a, a, o seu retorno, às vezes, vai demorar bastante para você ver, sabe? Às vezes, tem, algum, prazo. É, tem alguns retornos que são mais rápidos, quando, por exemplo, você consegue ensinar o seu bebê e falar papai, mamãe, alguma coisa que você vê você fazendo, isso eu fico reproduzindo, é uma alegria muito grande, mas eu estava naquele primeiro naquele comecinho que o retorno, assim, e ainda acho que ia demorar um pouquinho mais, e eu lembro que eu estava coração angustiado precisava da resposta da, da proposta de trabalho então eu fui conversar com uma senhora da nossa igreja que ela tinha uma família tem uma família muito linda e na época eu já admirava a postura dela de esposa de mãe eu achava ela uma pessoa sábia então eu fui abrir meu coração com ela eu fui eu tô numa assim numa luta interior porque eu recebi uma proposta de trabalho legal. né e Isael na época acho que ele tinha uns seis meses ele era uns seis pouquinho sete pouquinho menos meses. porque você tinha juntado acho que férias mas a licença maternidade era quanto tempo? É, então, só licença maternidade, acho que era uns 4, 5, não sei. Mas acho que ele estava com 6, 7 meses. Perto de 6, assim, eu é. acho. E eu lembro que eu falei para ela então que eu queria voltar a trabalhar, e mas eu estava muita dúvida. E, eu, e ela falou, qual é a razão né que você, você que você pensa, está considerando? Eu falei, ah, porque a questão financeira também, que eu queria comprar coisas boas para o meu filho, a roupinha da marca tal. E eu lembro que eu era apaixonada por uma marca de roupa de menino, mas elas eram caras que só, e a gente, com o nosso orçamento, era difícil conseguir comprar qualquer coisinha da marca. Impossível. É, e tinha, eu, eu assinava antes do bebê nascer aquelas revistas crescer, pais e filhos, então eu fiquei apaixonada pelos produtos que vinham impresso lá. E eu queria então também comprar o um sapatinho da marca Tal. E eu lembro que eu ficava babando nos sapatinhos, e tinha uns brinquedos pedagógicos de uma empresa também, que eu, eu achava demais os brinquedos. E eu queria comprar, Mas eu queria que meu filho tivesse. Mas eram caro. eram caros. Então eu falava, eu queria que meu filho tivesse. Porque todo pai, toda mãe quer dar o que tem de melhor para os seus filhos. E aquelas coisas eu falava, eu queria que ele tivesse assim um vestido, que ele tivesse tendo acesso a esses brinquedos sensacionais que trazem... Como pedagoga, eu já reconhecia que eles desenvolviam, estimulavam muito a criança. E eu falei isso para ela, assim, achando que ela ia falar, nossa, realmente, né? E ela olhou para mim e falou, eu posso ser bem sincera? Eu falei, pode. Quando eu falei, pode, pode, ela veio com tudo, assim, né? Ela falou, olha, é, quando o seu filho crescer, a, a marca da calça jeans dele, que eu falei que é aquele calça jeans da marca tal, ela falou, a marca da calça jeans dele, o sapatinho que estava no pé dele, ou o brinquedinho que estava na mão dele nessa faixa etária, ele não vai nem lembrar, e isso não vai fazer diferença nenhuma no, no, no, no, no adulto que ele vai se tornar. Mas o fato de você estar presente ou não, isso vai fazer uma grande diferença. E quando ela falou isso, eu falei, arremei, sabe? Porque fazia muito sentido para mim. Então, realmente, eu dei um tempo antes de voltar, né? Eu dediquei mais, eu só aceitei uma proposta de trabalho depois das crianças, quando eu pude levá-los comigo, e eu tinha muito conforto de estar presente mesmo, sendo trabalhando. Então, uhum. foi um momento que para a gente nos abençoa essa resposta, né? A gente, eu aprendi com isso e realmente a gente tem uma hora que tem que ter uma visão um pouquinho maior, não só para aquele momento. Né? Às vezes, vale a pena você estar tá mais apertadinho e, realmente, o brinquedinho, a gente sabe que dá para ser criativo. A gente gastava, às vezes, um dinheiro com o brinquedo. O que eles mais gostavam quando eram crianças eram as tampas do pote plástico, a, a, a, a colher de pau, as coisas que a gente nem tinha comprado para eles brincar, o que eles mais gostavam. Então, assim um pouco de criatividade Ajude, né? Né? e a presença, realmente. Eu acho que a gente está ali para dar todo o suporte, para estar assim, transmitindo os valores. E nada vai pagar, sabe? A gente perdeu algumas coisas dos nossos filhos, assim, é de doer o coração. Você perdeu os primeiros passinhos, os primeiros balbucios, a primeira vez que falou tal palavra ou aquela, as primeiras expressões, isso não tem dinheiro que pague. Então. Muitos pais, às vezes, preocupados só com esse aspecto de construir a carreira e ter o ganho, né? Cresceram completamente distantes e desconectados. Então, uhum. a questão não é se a mulher pode ou não pode trabalhar, é como gerenciar isso. Então, acho que a pergunta é sempre a ser feita, né? É, e também acho que o, o motivo de sair não pode ser só necessidade. Um casal pode não ter necessidade financeira, e ainda assim a pessoa de repente trabalha um meio período, tem a realização, né? Porque eu, eu, eu acho que o trabalho é muito mais do que só o ganho, o ganho financeiro. Eu Mas acho eu... que tudo também a família tem que ter os seus combinados, né? Sim. Eu conheço vários casais que eles, eles ajustam assim: olha, esse primeiro momento a mulher vai estar estudando, a mulher vai fazer um curso super, que, é, que vai ter que se dedicar muito, vai demorar para ter filhos. Se o marido está ok com isso, a família vai funcionar. Né? Então, a gente conhece famílias assim, que não, sabe, ela, ela tem os seus tempos diferentes, ela faz as decisões coletivas, e isso vai sempre funcionar. O problema é que, quando começa a ser realmente um problema ali para casa, é quando. Se tiver negligência Exatamente. e omissão de se cumprir o seu papel. Uhum. Né? Ou às vezes já acontece. né? Me lembro de uma ocasião, quando eu e você mudamos para Irati, para plantar a igreja lá, e a gente já estava um ano sem férias, e a gente combinou ficar outro ano sem férias. Né? Mas eu lembro quando chegou a metade do ano, você me procurou fora. Quando nós combinamos um ano a mais sem férias, eu não estaria trabalhando você tinha voltado a trabalhar com as minhas viagens, que foi quando começou você tinha que ajudar muito mais na igreja, eu deixei de estar presente três dias da semana para te ajudar com os filhos, então foi criando uma sobrecarga, e eu lembro que a gente teve que parar no meio do ano e dizer vamos repensar, porque se continuar dessa forma vai ser problemático então eu acho que o ponto não é o que faz é porque motivações tem gente que está procurando fugir do lugar onde deveria estar né? Eu já vi gente falando assim, não, mas é que eu preciso me realizar. né Eu acho que a maior realização está em primeiro a gente cumprir o papel que Deus tem para a família. Né? Eu não posso dizer que para me realizar eu tenho que viver de diversão, não vou trabalhar para suprir minha casa. né Então, isso seria muito egoísta. E muitas vezes a, a motivação é, é, ela tá errada. Então, ela tem que ser checada e se tá havendo negligência ou não. De resto, há detalhes isso vai depender de cada casal, de cada família. Tem gente que pergunta, pastor, qual a idade certa para ter filhos, por exemplo? Isso é uma pergunta que nos fizeram. A gente diz, depende, depende de cada um. Tem, tem casais que ainda estão estudando, fazendo curso, a perfis, tem metas que vão fazer com que eles estejam tão ausentes que eles preferem esperar e ter os filhos depois. No nosso caso, é, quando a gente casou, a gente tinha um plano, casamos cedo, eu tinha 22 para 23 anos, aqui é de 19 para 20 né? e a gente queria ter esperado mais tempo, mas nós tivemos um entendimento em Deus sobre o tempo que nós estaríamos vivendo hoje, que a gente deveria antecipar a chegada dos filhos, né, e que chegaria esse momento de cada um deles entrando para a fase adulta, e a gente estaria liberado para esse momento que nós precisamos estar, foi um entendimento que nós tivemos e nós aceleramos, então, eu acredito que não tem certo ou errado. É, deixa eu colocar aqui uma outra pergunta, falando sobre como lidar com esses desafios, acho que dá para encaixar aqui, que é o, o Dago Vilarinhos é, é, perguntou como a família lidava com seus grandes períodos de jejum. Bom, em primeiro lugar, de você falar, eu quero dizer que não foram tantas ocasiões assim. Né? Em termos dos, dos períodos prolongados, é, eu tive... É, desses jejuns de mais de uma semana não foram tantos, né? E normalmente não estava fora, mas acho que teve um de 21 e dois de 40 é, dos últimos anos que talvez precise atenção. O de 21 a gente estava mais perto, não era nada tão fora do normal. Acho que o primeiro que eu fiz de 40 na água, você ficou um pouco preocupada. É, esse foi porque ele estava viajando muito, ele sentiu de Deus de fazer e as atividades, a gente ainda estava... Já... Feito, então ele falou, não, eu vou manter os meus compromissos, porque Deus tá me pedindo, conhecendo os meus, tudo, tudo que estava planejado, então ele vai me sustentar. E ele foi, gente, e eu virei uma intercessora como nunca antes, porque eu vi só me saindo e voltando, cada vez que ele voltava, parece que ele tava mais abatido mesmo fisicamente e foi um é, tempo, é, pelo menos, mais na reta final, assim, que é, a gente... Até porque eu tinha feito uma dieta muito rígida de 40 dias. É, e juntou. Eu tinha planejado fazer o jejum no fim do ano e Deus me falou no final da dieta para emendar. Então, juntou uma coisa com a outra. Eu perdi em 80 e poucos dias 33 quilos. Então, acho que isso também... É, até minha mãe olhar para mim e não lembro de você assim, nem na adolescência, uhum. né? E, e gerou preocupação, mas... É, sobre a, a questão do jejum a parte bíblica né? eu acho que algumas questões que precisam ser levadas em conta é que no contexto família a gente não decide as coisas sozinhos é, então por exemplo durante o jejum, pelo propósito da busca eu decidi que eu ia ficar longe de entretenimento é, mas eu me lembro de um dia que a gente assistiu, não me lembro se foi um filme se foi um documentário alguma coisa que a gente viu junto né? É, eu acho que a Alice estava em casa? Estava eu acho que foi um momento de família então é, algumas questões a gente tentava sempre ajustar bom envolve todo mundo né é para ter um passeio eu muitas vezes sentava na mesa não só com a família com com amigos né me lembro tá no Maranhão estava com 25 dias de jejum e eu fui com todo mundo para churrascaria sentei com eles pastor dizer pelo amor de Deus vai embora eu falei não quero estar aqui com vocês quero conversar com vocês a vida continua a gente tem tem um elemento de socialidade então a gente tem que equilibrar mas acho que isso nunca comprometeu em nada a família. É verdade. A Ju se pergunta, como casal, vocês já tiveram alguma crise muito séria? Não, a gente nunca teve uma crise muito séria, a gente já teve vários perrenguezinhos do dia a dia, né? Os quais a gente sempre recorreu à conversa, ao diálogo, à oração, teve uma situação quando os nossos filhos eram pequenos que a gente pediu a ajuda dos universitários, porque eu me lembro que. eu já tinha uma experiência. É, eu lembro que eu, eu comecei a achar que. Acho que era só o Isa que a gente tinha ainda, era só o Israel. E eu comecei. A, o Israel, o Luciano parecia que estava disputando atenção junto com. com o Israel, o Israel tava, eu estava dando muita atenção para ele, porque eu me sentia assim: meu Deus, eu preciso manter esse ser humano vivo, o que, que eu faço? Meu Deus, socorro. Aí. Quando o Luciano, às vezes, queria um pouco de atenção, eu não achava justo, porque eu achava que ele tinha que me ajudar a manter aquele ser humano vivo. Então, a gente foi entrando, às vezes, ele falava, mas você só tem, só olha, só que você não enxerga mais nada além da criança. E era verdade, mas eu não sabia como readequar o meu olhar novamente, agora, para o marido e para as outras coisas, porque a minha meta era manter aquele ser humano vivo. Então, eu não tinha, nós não tínhamos os nossos pais perto, né? e eu sentia, assim, uma responsabilidade tão grande, e eu lembro que eu falei, eu reconheço, mas eu não sei como fazer diferente. Então, nós pedimos ajuda para um casal que já tinha sobrevivido essa fase duas vezes, então já estavam com duas filhas crescidinhas. E eu lembro que a gente sentou com eles, a gente, nós já éramos pastores, mas a gente falou, nós estamos aqui, nós éramos pastores, inclusive desse casal, que era, eram também nossos amigos. Eu lembro que a gente sentou, a gente falou, a gente não está aqui como pastor de vocês, não, tá? a gente está como um casal de amigo que está passando um perrengue isso. aqui, e a gente quer essa ajuda. E quando a gente falou, abriu, né? a gente abriu a nossa situação, eles começaram a rir muito, eu lembro deles rindo, assim, eles riram, riram, eles falaram, olha vocês vão sobreviver, vai dar tudo certo, né, e eles deram algumas dicas, aí a esposa falou, olha, eu passei também por isso, né, e aí você vai ter que entender que seu filho ficar ali um pouquinho, tipo, ele não vai morrer, deixa ele lá no bercinho, no quarto dele, vocês não deixem de cultivar o relacionamento, então a gente foi fazendo alguns exercícios, mas a gente nunca teve uma grande crise, porque uma coisa que a gente aprendeu desde cedo, é que a gente precisa. Prevenir é melhor do que remediar. É, a gente precisa matar, sabe, as raposinhas. Então, assim, não deixar as coisas pequenas ficarem no meio né, do, da nossa relação. E porque nós aprendemos com né, pessoas, assim, muito especiais. Eu lembro que uma vez a gente foi numa reunião com pessoas que a gente admirava muito, e foi feita uma pergunta, né? por como, O que, que você atribui o sucesso do seu casamento? E aí a gente estava lá, a gente era ainda novinho, casado, assim, recém-casado. E aí, a gente estava ouvindo aqueles homens e mulheres de Deus falando e tal, e a gente precisou atenção. A gente olha junto, a gente tem uma boa comunicação. Daí, chegou um casado e falou assim, a gente se dá bem porque a gente briga, como é que a gente briga limpo. A gente briga sempre e briga limpo. Aí, alguém falou assim, você briga com a vassoura? Então, tipo, para brigar limpo. ele eles não, a gente sabe rasgar, a gente sabe o que a gente sente, mas a gente alinha. E esse é o segredo do nosso sucesso. E a gente foi aprendendo. Então, assim, a gente... Entendeu que é importante esse zerar sabe, as pendências e, e realmente então isso foi com que evitou que a gente tivesse qualquer. Nós nunca tivemos grande crise, a gente já teve pequenos problemas que a gente nunca deixava de lado, sempre a gente resolvia, sentava e resolvia e faz isso até hoje. Bom, nós tivemos muitas, mas muitas perguntas sobre divórcio, novo casamento, né? Questões de gente querendo saber, fui abandonado, meu marido ou minha esposa me deixou, está vivendo com outro, tem direito de reconstruir. Gente, não dá para mexer nesse tipo de assunto de forma superficial. Uhum. É, eu acho que o dano é muito maior é, de você tentar responder rápido, porque há muitos desdobramentos desse assunto. Então, assim, é, eu acho que alguém que está vivendo um dilema como esse precisa de respostas, não versão expressa. Uhum. Precisa entender e esgotar o assunto. Então, eu quero mais uma vez te encorajar. A gente trata desse assunto de uma forma profunda no livro O Propósito da Família. Kelly e eu também gravamos um curso né? é, é, chamado Casamento dos Sonhos, é, é, onde a gente ministra juntos sobre o que é o casamento como aliança, né? é, não só a questão do casamento, do matrimônio aos olhos de Deus, o nível de comprometimento, e a gente também entra nesses mesmos assuntos do livro. Né? Em quais circunstâncias um divórcio? A gente diz que o maior problema não é nem o divórcio, né? é o um novo casamento. Há situações onde, onde não há caminho. Então, por exemplo, uma mulher está sofrendo agressão. Eu digo e aconselho, não apenas o divórcio. Denuncie, procure a delegacia né, da mulher, denuncie, porque isso é crime não é algo que tem que ser tolerado. Agora, se há arrependimento, mudança de vida, possibilidade de reconstrução, isso é outra conversa que a gente também acredita. Agora, isso não significa ter que aceitar ou tolerar. Agora, um, uma separação, é, é, numa circunstância como essa, é justicável, mas de acordo com a Bíblia, não é argumento para novo casamento. Né? Então, assim, a gente trata desses assuntos de uma maneira que se ficar mexendo aqui seria irresponsável. Então, você tem um questionamento como esse, de algo tão sério, vale a pena investir ou no livro né, ou fazer o curso. Eu estou eu, eu olhando para a câmera e não para a tela, não percebi se entrou algum, algum banner do curso, além do, do livro. Ok, está esse aí, né, com, com o banner em vermelho, se acessa escola.orvalho.com. Né? semana passada a gente divulgou um outro curso que é só sobre os desafios do relacionamento que eu gravei com Cláudio Os opostos se atraem, mas esse curso que eu e a Kelly falamos né, é, é o casamento dos sonhos, tanto um como o outro são duas ferramentas importantes e complementares, né? além do livro que toda hora está aparecendo então não vou mexer nesse tipo de assunto hoje, tem uma pergunta aqui que eu queria responder a Juliane Caetano pergunta, casamento somente no civil é estar em desobediência? Então vamos lá, gente, para ser caracterizado pecado ou desobediência, até porque em 1 João 3,4 a Bíblia diz que né, o pecado é a transgressão da lei, é a desobediência, tem que ter uma ordenança. E não há na Bíblia uma ordenança para uma cerimônia religiosa de casamento. Né? Aliás, nem existe na Bíblia cerimônia religiosa de casamento. Ah, pastor Jesus fez um milagre nas bodas de Caná. Era uma festa. Né? Não, não, não há nada, nenhum indício, nem bíblico, nem cultural de uma cerimônia. Agora, como eles tinham o entendimento de que o casamento era uma aliança e a aliança precisava de testemunha, então tinha que haver um comprometimento público de ambos, não apenas com as testemunhas, mas como né, é, é, Deus como testemunha também e quem instituiu e requer de nós o zelo pela aliança. Então, isso não significa né? Ao longo dos, dos, dos séculos, a Igreja Romana estabeleceu né, todo um protocolo em relação ao casamento, até por né, N razões, que envolve até também boas intenções de, de, de controle, mais é, de organização. Mas nós entendemos que isso não é um requisito bíblico. Agora, se queremos entrar no casamento nos moldes bíblicos, precisamos entendê-lo como aliança e tratá-lo como tal. Né? E acredito que as cerimônias se fazem hoje, elas nos dão um entendimento de vários aspectos importantes da aliança. Né? Aliás, um dia minha filha Liz, ela me perguntou, papai, por que é que o pai da noiva que entra com ela para entregá-la ao noivo no altar? Eu falei, filha, quem inventou isso e por que que foi, eu não sei. Mas eu lembro falei para ela, vou te dizer por que, que a gente concorda em fazer. Expliquei para ela, baseado em números 30, né, que quando uma, uma mulher, por exemplo... É, solteira morando na casa do pai fazia um voto o pai tinha que validar senão, se o pai não validasse Deus é, iria dispensá-la do voto porque o próprio Deus respeita a autoridade que foi estabelecida mas se o pai validou o voto, então ela está lá cumprindo agora ela casou, saiu da casa do pai e vai estar tá debaixo da autoridade de outro homem, que é o marido agora era o marido que tinha que validar o voto se o marido não validasse Deus iria liberá-lo então eu falei para ela, eu falei, filha, no dia que você sair da casa do papai né, por meio do casamento, se unindo aliança com alguém, estiver debaixo da autoridade de uma outra pessoa, há uma transferência de autoridade, então até isso para nós é simbólico e essa é a razão pela qual a gente faz. Agora, daí, né, a dizer, e eu acho lindas as cerimônias de casamento e sou fã de que se faça, né, acho que a gente tem que se simplificar, tem muita gente tornando isso caro, oneroso, vira ostentação, vira uma disputa, uma competição, mas há uma beleza na cerimônia que é feita diante de Deus, agora a bênção não vem porque teve alguém orando, né, a benção é lógico que começar já na presença de Deus honrando a Deus, ótimo, é um princípio, né, mas a bênção vai estar lá se o casal cultivar a presença de Deus e praticar os princípios dele, tem jeito casando na igreja e Deus não tá lá naquele casamento, né, e isso não é justica, justificativa para não estar, agora, aconselho o casamento, né, no civil, acredito que o erro né? é alguém querer casar na igreja e não ter o civil, porque aí não está adequando isso de acordo com a lei. Ah, passou, mas hoje em dia tem né? essa, essa, esse reconhecimento da união estável. estável. Isso é algo posterior para regularizar uma negligência do casamento anterior. Nós né? Em é, com acreditamos a lei, né? que é importante que a lei exista para atender pessoas que acabam sendo vítima né, de, de uma não formalização da união, mas isso não é o que a gente espera, obviamente, dos cristãos, que andem de acordo com o preceito de Deus, com a lei, que o, o, o, o relacionamento seja formalizado perante Deus e perante a sociedade. Uhum. Então, o maior erro seria não ter o casamento civil e não necessariamente não ter o religioso. Agora, isso... Pode ser muito importante também na formalização. Nós fizemos os dois, uhum. né? Aliás, nosso casamento foi uma cerimônia religiosa com efeito civil. Uhum. Fizemos a combinação de ambos, mas ninguém deveria ser culpado por isso. E quem lá atrás não teve, né? E tem o desejo de realizar como um, um sonho, né? Ótimo, mas não, particularmente, a gente não acredita que algo esteja faltando se a pessoa não teve. É, acredito. Que não dá para responder muito mais coisas. Uhum. Espero né, é, que a gente possa ter mais lives juntos, meu amor, fazer isso com você é fantástico. Aliás, tem muito assunto que eu quero que você toque, e a gente vai mantendo o povo é, atualizado sobre isso. Mas antes de, de terminar e concluir, eu queria falar mais uma vez aqui duas coisas. É, elas estão bem relacionadas. A primeira, Deus me chamou para o um Ministério de Ensino. Então, essa minha preocupação de nunca dar uma resposta rápida, né, porque a gente tenta construir sempre uma visão abrangente, integral de um assunto. Às vezes você fala muito, muito rápido de um aspecto, atende a necessidade de um, gera uma confusão no outro, que tem uma outra perspectiva ou necessidade que não foi abordada. Então essa nossa intenção, né, seja de promover o livro ou o curso, não é comercial. Tá? Nossa intenção é comunicar a palavra de Deus da maneira como ela deve. Então assuntos como esse, casamento, divórcio, novo casamento, não dá para ser breve não dá para justificar. E outra, o que a gente ainda comunica são princípios. Aconselhamento é o que você não deveria buscar no mundo virtual. Uhum. Né? Cada pessoa deve buscar aconselhamento nos líderes, né? na igreja onde você congrega. Né? A gente que te ajude, talvez, a entender como aplicar esses pontos bíblicos que a gente ensina aquilo que é expresso como princípio. Né? Mas, às vezes, até uma orientação mais prática. Então, não deixe que o mundo virtual... É, é, substitua esse tipo de, de, de relacionamento e de ajuda, que eu acredito também ser muito importante. Mas, em relação ao ministério, né, nós temos essa visão que Deus nos deu de espalhar a palavra de Deus. O orvalho.com é não apenas um, um, um site, né, é, um, é uma visão ministerial que Deus tem nos dado, né, baseado lá em Deuteronômio 32.2, destilha a minha palavra como orvalho, nós tiramos o nome porque o destilar é o gotejar, o gota a gota. Né? A gente acredita na importância do todo e nem sempre o todo vai ser descarregado de uma vez. né? Então, a pessoa pega o livro, ela não vai ler num dia. né? Mas, muitas vezes, esse acréscimo, essa soma, é o que ajuda a ter a visão completa e integral. Os livros e os cursos são materiais que nós vendemos, não apenas porque é um custo em produzi los e entregá-los, mas porque eles nos ajudam a bancar o custo de tudo o restante que é de graça. Então, quando você compra um livro como esse... Né, do propósito da família, ou qualquer outro dos nossos materiais está ali à disposição, você está nos ajudando a manter esses projetos. Quando né, você consome qualquer dos materiais gratuitos, você está sendo beneficiado, ou pela sua compra, ou pela compra de outros. Mas há uma outra maneira de nos ajudar a levar a visão adiante. Nós temos não apenas tentado ampliar a produção de materiais, como também a tradução disso para muitos idiomas. Eu creio numa palavra de Deus que o Brasil vai servir as nações esse é o investimento que nós estamos fazendo. Né? Livros nossos já foram vertidos para o italiano, para o francês, para o espanhol, para o inglês, para o alemão, né? para o japonês. E nós precisamos seguir nesse projeto das traduções. Então, uma das formas que você pode nos ajudar, está né? aparecendo aí é, é, na tela um QR Code, né? você pode usar o PicPay e fazer uma transferência para o Ministério, que é uma associação sem fins lucrativos, ou você pode entrar nesse link que aparece nesse banner azul aí, que é o orvalho.com.br. cooperadores. Lá você tem informações, ponto de contas do Ministério, se quiser fazer, uma transferência de qualquer valor. Né? Tem gente que fala, ah, eu não posso fazer muita coisa, tem aqui 10, 20 reais, não vai fazer diferença. Eu digo às pessoas, não pensem assim. Né? Mais importante do que ter pouca gente dando muito, é a gente ter muita gente dando pouco. Alcança o mesmo resultado, mas tem um engajamento muito maior, uma participação muito maior. Então, a sua ajuda ela é bem-vinda não é uma condição para que você seja abençoado e nem para que usufrua dos nossos materiais, mas para aqueles que têm essa visão, essa mentalidade, a gente quer transbordar, essa é uma forma de nos ajudar e a gente quer que você tenha acesso. Alguma consideração final que você queira fazer, meu amor? Só quero falar que a família é um projeto de Deus, é maravilhoso viver família, e se você está passando qualquer momento né, de crise, de dificuldade, não deixe de crer, de orar pela sua família... Né? e eu creio que, em nome de Jesus, você vai poder viver esse projeto, essa realização, em nome de Jesus. Bom, falando em orar, já que eu tenho você aqui, que nunca me deixa terminar uma conversa, um aconselhamento com ninguém sem orar, eu acho que a gente podia fazer o mesmo com esse povo, uhum. né? Então, vou pedir para você, meu amor, terminar orando, eu vou estar orando junto, crendo, concordando com você, e depois disso... A gente encerra formalmente a Senhor, eu te agradeço por cada homem e mulher, por cada família representada através dessas Sim, pessoas senhor. que nos acompanham nesse momento, nessa gravação. E eu quero pedir que o Senhor possa fortalecer o coração de cada um sobre a visão familiar, sobre esse projeto maravilhoso do Senhor para cada um de nós, que nós possamos ter um coração sensível a Tua direção, à Tua liderança, ao Teu tratamento, que todo orgulho, Senhor, tudo aquilo que nos impede, muitas vezes, o de vivermos aquilo que o Senhor tem para nós, seja realmente lançado fora dos nossos é. corações, que nós possamos ter em humildade realmente para buscarmos a Ti como realmente dependentes do Senhor para tudo que, aquilo que nós fazemos, para as intervenções que nós precisamos nos nossos relacionamentos. Eu abençoo todas essas famílias aqui, Amém, esses Senhor. casamentos. Em nome, em nome de Jesus, eu peço aqueles que nesse momento se encontram realmente em um momento de crise, de dificuldade, que o Senhor possa fortalecê-los, fortalecer a fé do coração, para que eles possam vencer, que hajam todos os ajustes necessários debaixo da bênção do Senhor, que haja restauração, que haja cura, em nome de Jesus, que os filhos possam se conectar aos pais, que a resposta de oração que tem sido realmente encaminhada ao Senhor, Pai, possa ser recebida por essas famílias, em nome, em nome de, de Jesus, Pai. Nós os abençoamos, agradecemos. Porque nós sabemos que o teu melhor ainda está por vir, Senhor, sobre as nossas famílias e as nossas casas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém. Bom, comecei falando que tem sido uma aventura fantástica viver a vida cristã, o ministério ao seu lado. E também dizendo isso, você tem sido fantástica. Né? Você, de vez em quando, as pessoas perguntam até nossos filhos, pai, o que mais mexeu no seu coração em relação a mamãe? Falei, olha, me apaixonei por muitas coisas. Né? Mas um, uma, uma delas que o coração Que você sempre teve para o Senhor Aliás, é, nem todo mundo sabe disso Mas na sua adolescência chegou a pensar em ser freira Graças a Deus que foi Mas <risos> é, pensa numa mulher informações isso. Pensa numa mulher crente né, Que tem me abençoado E você tem sido fantástica Eu quero deixar aqui publicamente minha gratidão E meu carinho e meu amor por você e Eu também expresso meu amor E dizer que eu também estou amando essa jornada lado. É muito bom é Aquilo que eu falei quando eu te conheci que eu queria que. Eu, eu confiava no teu compromisso com Deus. É, tem sido realmente uma, uma. Eu me sinto sábia por ter escolhido dessa forma, porque realmente você tem honrado o Senhor todos esses anos. Continue te admirando muito nisso. Mas você sempre honrou muito a nossa aliança e eu sou muito abençoada. nisso eu também amo você. Tamo junto. É, Deus. <risos> Deus abençoe, gente. Deus abençoe. Boa noite. Orvalho.com é o um ministério de ensino ao corpo de Cristo. Atuamos em quatro frentes principais.